Gente, o Todd tá pondo respeito na casa. Todd tá comendo o ossinho. Ah, é o de pé de porco. Pode comer, viu, gente? Pô, é, galinha, não. Tô ó, levou o ossinho dele. Vai embora, né, meu filho? Sua casinha. Ó. Ó, é o filhotinho. Lá, não feijão, o Lá, eles é mais bobo, mais não. Eles mais... gostam da casinha, não. Porque uhum. que dá é da Olha, Maria, não é bobo, não. Eu não vou pra casinha, não. Você vai montar aqui? Ó, Rex Magali e Lara. Todo mundo comendo. Ô, oh, Dó, a mamãe que não. Que judiação, gente. vídeo, gente. O pessoal acha um você, viu, mano? Viu? Viu, riqueza. Ô, oh, riqueza ficou pobre, Maria. Riqueza ficou pobre, ela não ganhou osso, não. Tem um ossinho aí pra ela, não? adoro. Olha lá, tá lá, sonhando. Né? O senhor tinha comendo. Vamos continuar avisando, vamos ver como é que as pessoas fazem a couve Mas passando de suada. Você sabe que nós temos que fazer as coisas mais padronizadas, do jeito que o povo gosta, né? Eu vi no restaurante couve passado. Vê, meu filho. O chegou a As... chegou mamãe querendo gente, dá mamãe Dá mamãe, ela que criou vocês Mas eu tenho certeza que se você perguntar assim Vai pro refogado, a refogada ganha, ganha. A refogada é. vai ganhar Dá mamãe gente, ou sim Por quê?